Olhem nisso, olhem nisso é. ah, Se a gente achar uma casa abandonada, é. ganhamos mil reais O quê? Vocês topam? Vocês topam? Meu, Deus. Ah. Meu Deus Então, vou procurar aqui o endereço das... Não hum. Espera, aqui não tem endereço Temos que achar na cidade inteira Vamos demorar umas 10 horas ou 2 horas 10 horas vão ou 12 horas sei lá demorar muito eu horas, sei horas, gente. quando eu estiver tudo de, quando estiver de noite nós vamos então gente vocês eu topam eu... achar essa casa muda nada ok ai ai cheguei em casa cheguei Oi MD Oi, Oi. MD. Oi, já. Oi. Uma coisa eu tenho que mostrar. Já que você chegou, ó. Ó, casa abandonada. Se a gente achar essa casa, a gente ganha mil reais. Olha aí. Ó, oh, que legal. A gente vai ficar rico. É, vida. é. Verdade. Você tem que ver isso. Ok, eu é, topo. Gente. Então, vamos lá, né? Bora. Estão é. todos prontos? Memória. Estão. É. Ah, okay. eu que não parar, é eu porquê, Ok, pessoal. É Estamos, quase de quase de Estamos quase chegando. Estamos quase chegando. Um, eu achei um aviso aqui da casa abandonada. essa Eu acho que é essa daqui que eu vi. Que Você me mostrou essa casa, não é mesmo? Deixa eu procurar minhas curtidas, que eu curti pra, só pra lembrar. Essa daqui mesmo. Então, vamos ver o que tem dentro, né? É. Vamos lá. Md, a gente rodou 30 km pra vir até aqui e finalmente achamos essa casa. E foi rápido, viu? É. Obviamente. Meu Deus. É. A gente andou muito longe, hein? Vamos subir aí. É. Vem. Ei, o que vocês estão fazendo na meia casa? Agora, andar daqui. Meu Deus, bora! Vamos, Arthur, sai! Vamos sair! Ai, socorro! Corre, gente! Corre, Arthur! Corre, Arthur! Corre, corre, corre! corre. Vamos! Ai, meu Deus! Corre, corre, corre. vamos! Vai, ah. vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Isso! Ah! Meu Deus do céu! Estamos quase Ufa, essa foi por pouco É Ai, ai Meu Deus do céu Arthur, uh, vamos de volta para aquela casa abandonada Tomara que o dono dessa casa não tá lá, né? Obviamente Vamos, vamos ver É Ok, vamos voltar de volta para aquela casa abandonada. Espero que o dono da, daquela casa não esteja aqui, né? É. Vamos. Vamos. É aqui, então. É. é aqui. Ok, Arthur, vamos ver algumas coisas aí que tem nessa casa. Vamos procurar alguma coisa aí. Achei uma lanterna. Olha. E eu achei uma câmera. Cara, essa câmera é da, daquela nossa casa, mano. Eu é, não. não. não tem certeza? Outra marca. Ah, agora que eu vi. Calma, para, para, para. É a marca da Sony. É a câmera da Sony. A nossa é da Samsung. Aham. Uhum. Calma, olha o que eu achei. Achou o quê? Umas notações aqui de papel. É. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui em cima. Tá, por enquanto que eu vou achar o resto. Hum. Eu achei. Olha, eu achei uma mala. Aqui. Eu achei um celular. Eu achei um tablet, na verdade. Nossa, não sabia que o dono dessa casa usa celular. Olha o que eu achei. Calma. Eu achei um buquê de flores. O dono da casa deve ter uma esposa, né? Deve ter uma esposa. Olha. Vamos ver o que o dono dessa casa tem nesse Vamos ver. não que ele era casado. Eu também. Eu achei também um. Achei um guarda-chuva aqui no chão. Aqui, ó. Arthur, você fica aí procurar algumas coisas que eu vou procurar o de cima. Tá bom? Eu não sabia que o dono dessa casa era médico. É. Que é isso. Calma, que eu que achei. Questão? Olha, eu achei uma caixa de papelão. Hum. Aqui, ó. Espera. O que é isso daqui? Isso que o quê? Uma bomba... Tem umas coisas de médico, acho que esse dono da casa deve ser médico em algum hospital é. Tá, vamos descer Eu não sabia que ele era faxineiro. Eu também Tá, vamos ver a parte de, a parte de trás é. Calma, deixa eu ver aqui Opa, é o que eu achei aqui é na parte de trás Achei um livro que é de história, da sétima série. Só que tá um pouquinho antigo e velho. Eu não sabia que o dono brincava com um dinossaurinho. Claro, né? Uma criança. Eu não sabia. Meu Deus, ele quer ser criança de novo? Não, é que esse brinquedo... Me dá esse brinquedo do dinossauro. Ah. Hum... Bom, esse brinquedo tá... Atchim, tá com mofo! Atchim! Atchim! Atchim! Atchim! Atchim! Meu Deus. Cara, esse brinquedo tá envelhecido. Cara, acho que o vizinho, quando ele era criança, brincava com esse brinquedo que chega, ele deixou aqui e esqueceu de pegar. Então, vamos... Agora, de... olha o que ele deixou aqui. Olha o que ele deixou aqui. O quê? Um presente? É, um presente. Deixa eu ver o que tá escrito. Para minha esposa. É um presente de Natal, né? Eu não sei, eu acho que é do dia do casamento deles, não sei. Mas vamos abrir, já que a gente é curioso mesmo, né? Tá, vamos abrir. Calma. Adivinha é. o que tem dentro desse presente? Adivinha. Olha, olha o que, que é isso. Flores. Só buquê de flores? É? No, no presentinho. É um... Deixa eu ver. No, no presente, vou... na caixa de presente. Ver o resto. Bem. Eu me de... Calma, eu me de... esse olha presente. Essa, essa caixa eu de presente aqui, tem ó. um celular dentro, ó. Eu achei um celular na caixa de presentes, olha. É. Eu também deixou uma. Deixa eu cheirar. Tá envelhecido, né? É, melhor deixar aqui. Tá em... Tá em... Então, vamos levar essas peço. coisas pra casa pra gente só ver o que são essas coisas aí. Que nós somos os detetives. Então, vamos, lim... vamos embora. Que senão vai ah, que o vizinho uma... chega, ele né? Deixou é. ele, vamos... ele deixou uma caixa. É, vamos. Meu Deus. Meu deus, o Arthur vamos embora que vai que o dono dessa casa chega e sabe, vamos. que pessoas é que de estavam cadê minhas coisas? Eles vão pagar por isso. Ai ai, chegamos, chegamos, Arthur. Ei, cadê o Arthur? O Arthur sumiu. Não acredito. O Arthur sumiu. O que aconteceu? O Arthur sumiu. Ele não tá aqui mais no ônibus. O que aconteceu? Tá, vamos entrar aqui na casa mesmo. Meu Deus do céu. Cheguei em casa. Polar, você tá aqui? Você tá aqui em casa? Eu tô. Meu Deus. Mas... Quando a gente chegou naquela casa vermelha, que por falar na verdade não é abandonada aqui, por falar na verdade essa casa não... Calma, eu vou falar tudo direitinho o que aconteceu, tá, Polá? Vem cá, sente-se. Senta, senta. Então, Polar, eu tenho que te contar uma coisa o que aconteceu. Eu vou ter que contar tudo o que aconteceu. Olha, sabe aquela casa, aquela casa vermelha que apareceu na notícia na internet? Que quando você, vê, quando você visitar vai ganhar 100 mil reais. Então, isso não se passa de uma mentira, que essa casa tem dono. A verdadeira casa abandonada é a casa branca. Aquela casa branca. Nossa! E olha, eu, a gente saiu, né, daquela casa. É, a gente saiu, eu, eu e o Arthur saímos daquela casa vermelha, que a gente sabe que tem dono. E a gente já acabou de perceber, devolvemos a... É, devamos, vemos as coisas. E. Quando eu cheguei aqui em casa, o Arthur sumiu. Ele não tá mais aqui no ônibus. Sumiu aquele garoto também. Sumiu o Nino também. Ele desapareceu. Quando a gente chegou, ele desapareceu. Mas pelo menos você tá aqui em casa, né? O Nino sumiu. O Arthur sumiu do ônibus. O que tá acontecendo? Olha, o Nino desapareceu. Ele sumiu do nada. E o Arthur também sumiu do ônibus. Meu Deus. Tá. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que ser detetives. Nós vamos ter que investigar isso. Aham. Uhum. É. Vamos salvar os nossos amigos. Pular? Oi. Por falar nisso, vamos ligar a TV? Vamos. Tá, vamos lá. Bom dia e boa tarde e boa noite. Então, aconteceu uma notícia bem sinistra. 200 pessoas desapareceram. Outras pessoas está, é, entraram em pânico. Agora é com você, Rafael. Ah, muitas pessoas desapareceram e até, um, até, amigos, do meu, até amigos do meu filho desapareceram. Não era? Uh, é, pode falar, Alessandro. Uh, sim, pessoal. Muitas pessoas estão desaparecendo e a gente vai ter que fazer algumas pesquisas. Que é, é, a gente vai ter que fazer algumas pesquisas por que as pessoas estão sumindo e onde está elas, porque elas estão desaparecendo. Bem, sabe por que as pessoas estão desaparecendo? Por causa dessa casa branca abandonada, quem entrar nela, a pessoa desaparece. Mas, essa casa branca abandonada apareceu na internet. Que tava dizendo que se você entrar nessa casa, vai ganhar 100 mil reais. E as pessoas acreditaram e visitaram essa casa abandonada, que simplesmente desapareceram. Pessoas que visitaram, desapareceram. Pessoas que visitaram e saíram daquela casa, obviamente, sumiram. Se você entrar naquela casa branca abandonada, tome cuidado para você. Não ser desaparecido. E evite isso. E foi isso. Tchau. Meu Deus, Polar. Você viu isso? Meu Deus do céu. Polar? Polar? Meu Deus, não acredito que ele sumiu. Não acredito nisso, mano. E agora? O que, que eu vou fazer? Meu Deus, o polar sumiu. E agora? Meu Deus do céu, será que o Já ja, e o Totoso tá aqui? V eu vou ver. É, já ja, e o Totoso? vocês estão aí? Oi, oi, oi, oi. O que, O que, O que, O que, O que? Não sei se vocês já perceberam ou escutaram, mas... Olha, o Polar tava no meu lado, aqui no sofá E depois desapareceu, ele sumiu Oxe, oh, o que aconteceu, mano? Tudo começa é que eu falei tudo o que aconteceu E depois Tipo, depois O, que, que, o que, que tá acontecendo aqui, gente? O que que tá acontecendo? As pessoas estão sumindo Tipo, olha, você é, viu a notícia que subi. passou na televisão? Eu na eu Notícias Blox? Eu, eu vi pela televisão é, é, olha... Eu, o, foi lá na minha rua que aconteceu isso. O Polar, ele, ele tava aqui no meu lado, no sofá, eu contei tudo pra ele. E quando começou essa notícia, quando acabou essa notícia, ele desapareceu. Meu Deus, será que tem uma pessoa lembrando a nossa casa ou todas as nossas casas? Não. No jeito que eu vi, será quando eu vi na TV, não... na notícia tá dizendo oh, aqui que quem vi, visitar vi, essa casa vi, branca vi, abandonada... Será, o menino, menino. É, a pessoa será desaparecida Fala Menino, é, eu posso ficar uma, só nessa casa aqui por um tempo com vocês Porque eu tô com medo Ok, sabe? né Ok A gente vai ter que evitar eu... esse desaparecimento Então a gente vai okay. ver a verdade sobre essa casa branca abandonada Porque tá desaparecendo gente Vamos lá Ai, ai Epa Cadê o Já? Cadê o Totoso? Cadê o Lucas? Mano, cadê a galera? Eles desapareceram também. Ele estava atrás de mim para ir pro ônibus e depois sumiram. Meu Deus! Eita, tem duas pessoas aqui. É, oi. Qual é o nome de vocês? Oi. Oi. MD Então, é... Vocês viram a notícia que passou na TV? Sim, eu vi, nossa Sim. Muito medo Ok, uh, então uh, Eu preciso que vocês entrem aí no ônibus Porque eu vou ter que visitar essa casa Porque tá desaparecendo, gente uh, Então, né é que eu, eu só mandei o um convite porque, pra vocês evitarem a ser desaparecidos Porque, olha, desapareceu mais de 200 pessoas aqui nessa cidade Ah, tá Essa aqui é a sua casa? É Meus amigos desapareceram ah, tá. também Agora? Ei, de... Sério? Agora? agora? Nossa senhora, vamos rápido então? Vamos A gente vai ter que evitar esse desaparecimento meu Deus, tô com medo Chegamos! É, vocês fiquem aí no ônibus. Que eu vou eu ver... Vou visitar essa casa branca abandonada aí. Vocês ficam aí no ônibus. E tomem cuidado! Hum, deixa eu pegar aqui a lanterna... Deixa eu ver aqui... Pronto, vamos ver aqui o que tem nessa casa. Porque tá desaparecendo... Bem, pra mim é uma casa normal. Por que tá desaparecendo pessoas? Não sei o porquê. Estranho isso. Hum. Ok, vamos ver o que tem aqui. Bom, nada, nada e nada. Só tem um livro aqui. Ó. Eu vou colocar ele aqui. Isso não é um livro não, é só um papel mesmo. Hum, parece que uma pessoa tá visitando aqui essa casa branca abandonada. <risos> Amanhã eu vou desaparecer ele. <risos> Bem, só tem um papel aqui nessa casa. Eu vou sair aqui. Cheguei! Vamos embora. papai Foi. Então, sabe aquele garoto que o senhor disse para mim, aquele garoto que tem a roupa vermelha? Sim, eu sei dele. Então, que visitou a nossa casa? Eu dele. Então, ele visitou aquela casa branca abandonada, mas relaxem. Amanhã, no dia seguinte que vai ser amanhã, eu vou fazer ele desaparecer <risos> Cheguei nessa casa branca abandonada Então vamos ver algumas coisas aqui H hum. achando que me engana garoto. Agora eu vou fazer você desaparecer. Ah não, não! <risos> Entendi tudo. Era isso. Agora entendi por que as pessoas estão desaparecendo nessa cidade. Ainda bem que eu gravei as provas. Agora eu vou postar na internet. Nossa, não acredito que eu estou vendo. Mas ainda bem que eu gravei a prova. Ufa, foi por pouco. Ai, ai. Vamos ver aqui nas câmeras. Hum. deixa eu ver aqui. Ótimo. As pessoas da cidade estão desaparecendo. <risos> Ótimo. <laughs> Excelente! Oh. As pessoas que viram esses vídeos ficaram de boca aberta E descobriram quem foi o culpado Para fazer as pessoas desaparecerem Meu Deus José Mildo, muito obrigado por esse motivo Muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá bom? Que Nossa, meu Deus do céu Tchau Ai meu Deus Nino, é você mesmo? Sou eu E onde você estava? Meu deus! Ah, ah, ah, ah, eu... Fui eu que fiz vocês aparecerem... Agora... Que? Vocês... Que? Apareceram... Que? Não acredito! O que? Não, foi você mesmo! Foi você mesmo, o dono da fazenda vermelha! Fui eu... Não, não, isso não pode ter acontecido! Cadê os meus amigos? Cadê eu pular? Seus amigos foram desaparecidos junto com vocês Numa noite escura Não, não Isso não pode ter acontecido Isso não pode isso ter é acontecido Isso é um pesadelo Isso é um pesadelo Vocês estão em uma coisa real Não, não Não Sim Nino, Nino Nino, não tem. Aqui não tem saída. A gente não vai conseguir escapar aqui. Não tem saída. E agora? Não tem saída Acho... mesmo. Acho que é o nosso caminho. E, também... e agora? Eita, tive uma ideia. Eu tenho uma lanterna. Olha. Pega, pega. Não. Mas pelo menos eu tenho uma coisa guardada. Vocês sabem o que é isso? Não. Não. Missão <risos> é cumprida, papai. Eu fiz esse garoto com a roupa vermelha desaparecer! É, isso foi muito bom. Agora eu... eles estão perdidos aqui! É... <risos> Por falar nisso. Ah, uh, então eu vou ter que almoçar. Se divirtem, meus amigos, se divirtem! Não, por favor, não! E agora o que a gente vai fazer? Não sei! Então, né, Nino, eu vou ver o que tem aqui. Vou ver o que tem aqui. Eu vou ver o que eu tenho aqui, tá? Tá bom. Opa, eu tenho celular, mas a minha internet é de graça. Vamos ver o, o, alguma coisa no YouTube. Vamos, vamos. Meu Deus, estamos antes e salvos, Nino. Estamos salvos. Por quê? Gravaram as provas porque as pessoas estão desaparecendo e, e gravaram o, o culpado, quem foi disso tudo. Só Eu que... Mas quem desapareceu, as pessoas falaram na verdade, é o filho. É o filho do, do dono daquela casa vermelha. Meu Deus. Relaxa. A gente vai estar salvo. Confirme. Tá, a... tá bom. A gente vai a gente vai aparecer de volta na cidade. Uhum. O pior é que aqui não tem saída. Sim. É, é verdade. Nossa, agora eu entendi tudo. As provas foram postadas nas redes sociais e elas apareceram até na televisão. Meu Deus, meu Deus, eu estou com muito medo. Eu não quero ser desaparecido, não. Eu estou com muito medo. Meu Deus! Não acredito, as provas foram gravadas até nas redes sociais e apareceu até na televisão. E, e tá aparecendo em várias notícias essas provas. Meu Deus. Meu Deus do céu. E agora? Tive uma ideia, eu vou ligar pra polícia. Alô, polícia? Alô, como que eu posso ajudar? Olha, várias provas estão aparecendo até na televisão e até nas redes sociais. E agora eu que. E agora eu percebi por que as pessoas estão desaparecendo e quem foi o culpado. E eu preciso que vocês capturem esse culpado. Por favor, que eu tô com muito medo. Meu Deus, até agora tem isso aqui na internet. Por favor. Ok, então. Tchau. Ai, tudo bem. Tchau. Tomara que dê certo. Eu, eu tô com muito medo. Nossa, eu vou procurar esse cara que tá fazendo todo mundo desaparecer. Vamos João Guilherme. Nossa, eu tô a de apagar. Eu também. Ué, João Guilherme, na onde que a gente tá? Ué, eu não sei. Como que eu vou saber se eu não sei onde que nós estamos? <Risos> Ah, oh, parece que duas, duas pessoas foram desaparecidas, não é mesmo, não é mesmo? O que, que você tá fazendo isso com a gente? A gente fez nada pra você. <risos> Aqui não tem saída. Não adianta escapar. Aqui não tem saída. <risos> Vocês agora foram desaparecidos. <risos> isso que a gente vamos ver? É verdade. Div! <risos> Oi, quem são vocês? Como que é? Eu sou aqui o policial da, da cidade do Broken Heaven. Você conhece? Conheço A gente, né? Tudo bom. Ai então, Vocês foram e, desaparecidos e, também? que é um eu secreto fui, fui, né? Mas tipo assim, é, a gente tá pulando um plano. Como a gente vai poder sair daqui mesmo? Me dê, me dê, a gente tá. A gente tá, A gente tá achando que, que alguma coisa aqui, aqui na casa dele, alguma coisa tá tipo com alguma coisa que ele faz mal, que faz as pessoas de, desaparecer, O poder, sabe? Tem que ter algum objeto. Tipo de... que tem um meio... Um, um bicho lá dentro, tipo... Não sei. Nossa. olha <risos> eu tô metendo papinho aqui. Hum, tô metendo papinho. A gente tá coisando papinho pra acabar com você. É verdade. O que você fez com o Nino? Ah, eu... eu... Oh, eu fiz ele... Sabe? Eu coloquei ele num lugar bem lindo, bem maravilhoso que Acho que ele vai gostar disso O que você fez com ele? Não era pra você ter feito isso Mas a gente, Mas a gente vai achar todo o seu caráter Verdade <risos> Duvido, duvido A gente vai ter que descobrir como ele fez as pessoas desaparecer então, eu já sei que eu li um livro antigo, que era lá em 1900 e tal, é, que fala que quem é, tem poderes, é, é, tem poder tipo negativo, é alguma coisa, objeto que tá alguma coisa, tipo, que ele faz ter esses poderes. Cara, ele tem o poder de invisibilidade, e para fazer as pessoas desaparecerem, ele usa o balde. Exatamente, então é depois. A gente vai quebrar aquele balde pra, pra, pra, pra tirar. É como que é? De se com essa maldição. Tá. Vamos ver aqui. Mano, ficou calma, complicado. calma. Esse tempo todo tem saída aqui. A gente tá salvo. Tem saída aqui. Tem saída, tem saída aqui. Tem saída. Olha, olha, olha aqui. A gente tá salvo. Aqui, olha pra, lá, olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá. Olha pra lá. Olha pra lá, gente. A, a gente tá salvo. Vamos sair daqui. Vamos lá na casa abandonada depois e o balde. É isso aí. Vamos procurar o balde que ele guardou. Chegamos, é aqui mesmo, pessoal. Verdade. É, gente, eu tenho um plano, MD, e você, João, que, é, João, é vou, vou, vou, você vai pro outro lado, e você vai pro outro lado e eu vou pro meio. Procurar o um balde, pra, que é uma opção. Okay. Vamos lá. Tá bom. Já tô com uma coisa preparada para quebrar. Sim. Ó, eu vou por aqui, você vai pro outro lado e eu vou por aqui. Tá. Vamos ver. Cadê aquele balde que faz as pessoas desaparecerem? Achei o balde! Achei o balde. Ah, mentira! Quebra ele? Quebra ele agora? Atrás da árvore. Olha, tá cheio de, de desaparecimento, só que tá me, parece meio vazio, mas é, de, mas é invisível. Olha, é o balde, tá Calma, vou colocar ela no chão. MD, me dê, faz um plano. Você pode quebrar o um balde depois. Você tem que ficar perto, cara. Aí, se você quebrar um balde, você pode descobrir quem ele é. Assim gente é. É. É. Tem uma coisa guardada para ela. Calma, eu o balde. calma, depois gente, gente, no balde, gente, gente eu, vou ter, eu vou ter que ver o que tem dentro desse balde Porque ele faz as pessoas desaparecerem Não, não, não, não Gente, colocaram água dentro e depois não. colocaram uma gota de desaparecimento e a água virou a mais invisível a gente não vai quebrar o balde, a gente vai derramar o balde. É, derrama! Mas primeiro você tem que encontrar o, o cara pra. pra quem descobrir quem ele é. É. Você não pode fazer isso aí, senão ele se esconde pra todo lado. Meu Deus. É isso, é verdade. Calma! pode ser assim? Excelente Sim. ideia, excelente Sim. ideia. Vamos lá, vamos. Olha, o cara que fez a gente desaparecer, é verdade. que é o, Sim. ele é o filho do dono daquela casa vermelha. Sim. Ah, tudo bem. Vamos no carro. Entrando no carro aí. Tá bom. Vamos. Tá bom. Vamos embora. Tipo assim, não deixa, ele, não deixa ele soltar Por causa que a gente tem que fazer uma coisinha Que tá, tá acabando com isso tudo Olhe bem ele Tá ah, Tchau O que aconteceu? É Gente, gente falaram assim que pegaram ele mas, mas a gente tem que pegar o balde primeiro Quem tá com o balde? Eu tô com o balde Beleza, então a gente tem quebrar a uma opção Na frente dele Mas a gente tem que descobrir quem ele é Qual, qual o rosto dele verdadeiro é, eu tô tomando muito cuidado. Exatamente. Vai ter que pegar. Vai ter que coisar lá. Vamos lá. Ah, olha ele ali. Igualzinho dele, né? Oh, não. Olha que fofinho. Olha que fofinho na prisão. Não. O que te pertence? Eu acho que é um balde, né? A gente Sim, muito né, muito vai. Sim, né, amiguinho? hoje. Claro! Então, moços, posso te dar esse balde pra você? Pode. Eu não tô conseguindo aí botar ela no chão, então. Tenta aí. Não, porque vocês fizeram isso com meu balde? E agora, como é que eu vou, é que eu vou fazer as pessoas desaparecer? Culpa de vocês? Ah, af. Isso! Olha, eu vou falar uma coisinha. Isso é culpa sua. Como. Me fala tudo, o, quem te deu essa magia Nunca, nunca, nunca vou dizer, nunca, nunca Nunca mais eu vou dizer como foi feito esse balde de, de desaparecimento Nunca, nunca vou falar, eu não vou falar sobre isso Por é isso que a gente vamos ver, hein? Papai, papai por favor me salva Mentira ah, ah, ah, ah. adeus ah. Hahaha, ah. ah, ah, ah. adeus. Hahaha, ah, ah. vem, vamos. Vai logo, dirige logo, papai. Vamos sair daqui. Isso. Agora, moço, o pai daquele cara que fez as pessoas desaparecerem. Ele soltou soltou o, o cara que fez as pessoas desaparecerem, o, o pai desse, desse rapaz aí, soltou. E agora? Ele ai, conseguiu escapar e... Mano, ele conseguiu escapar. E agora? O que a gente vai fazer? Calma-se, calma-se, calma-se. Tudo começa assim, eu tenho um plano bem perfeito. A gente faz o um seguinte, a gente vai lá naquela casa abandonada de novo, mas a gente fica olhando por toda, toda, toda a parte. Aí tem um objeto lá, é, tem uma foto de uma senhora lá que eu não sei o que é, a gente tem que investigar isso muito em breve, muito em breve, a gente tem que investigar aquela foto, tem uma foto de uma senhora lá, você sabe o que é aquilo, você, você, e seus amiguinhos já foram lá, me diga, diga tudo o que aconteceu com seus amigos. Eles sumiram também. Oi galera, me fala o que aconteceu com... Eu já sei o que é que aconteceu, todos os seus amigos, numa hora lá, um, um, um menino, um monstro, né, que tá, que tá fazendo essa poção, com certeza os seus amigos é, pisaram em uma poção que desaparece, pisaram em uma lama, por, por lá, eu tenho certeza que é isso, porque eles fazem muito isso, bruxaria faz muito isso. Uma Meu uma Deus, plana, eu tô com muito medo. medo. Eu tô com um plano muito perfeito, peraí. Qual? tá é tudo errado porque eu fiz uma magia contra eles agora então, entendi que, quando eu era pequeno, meus, pai, meus pais é, me ensinaram essa magia então é isso epa, quem e é esse, esse garoto menino? aí? É verdade, é menino esse menino aqui? é, é pequeno. eu também, quem é você? É. quem é você? eu acho que eu, eu sou um também que Quase deu para a ficar na casa. E eu também uhum. estou investigando ela. Ah. Tendi. Eu acho que eu conheço esse seu amigo e o Tatuoso. Eu acho que eu não conheci mais. fazer é enorme, tá e Tá. É isso. Olha, chega de perder tempo e vamos procurar o. <risos> Vamos procurar aquele cara da, da roupa azul e o filho dele. Vamos? É. Oh, Onde é que eu tô? Aí nossa a gente ficou desaparecido aqui né Arthur? Sim. Aí eu vou te dar esse esse negócio esse negócio que faz ficar a gente visível. Beleza. Te dei. Obrigado. Nossa me ah uma saída melhor a gente a gente sair daqui antes que o cara antes que o cara antes que o cara cara nos veja. Verdade, temos vamos, que sair daqui. Vamos embora. Vamos. Hum, eu acho que eu vou pegar o meu tablet para poder ver mais notícias. Meu, meu Deus, eu vou ligar para o ligar policial? Alô, policial? Alô, quem é? Fala, quem? Fala. Foi aquele cara... então policial, Aquele cara que tá fazendo as pessoas invisíveis. Ele foi, ele foi preso e escapou. E você pode... Eu não sei onde que ele tá, mas você pode pegar ele. Claro, eu vou pegar. Eu vou capturar ele. Tchau. Tchau, tchau. Tá certo, hum. muito obrigada. Sim, eu já ouvi falar dessa notícia que tem um rapaz que tá fazendo as pessoas desaparecerem que agora nessa cidade daqui do Brock Haven tá com 98 pessoas. Então. Uh, eu acho que os, o resto dos policiais estão capturando ele. Sim, ele entrou na prisão é, Sim, ele entrou na prisão. Ele conseguiu escapar de volta junto com o pai. Dele. Eu não sabia que, ele, que esse jovem tem um pai, né? Então.. Acho que os, o resto dos policiais, que é o XP e o é, João Guilherme, eles estão vindo capturar esse rapaz aí. Então, não entre em pânico e feche todas as portas, tranque as portas, feche as cortinas, as janelas e tome cuidado para você não ser desaparecido. Que sabe, tem muita gente desaparecendo aqui nessa cidade que aqui tá com 98 pessoas aqui na cidade do Bronco e Rafa. Então tenha muito cuidado e é isso. Tenha calma, relaxe e bom, Adriano Vamos... Bom, Adriano, vamos ir. É, ir, vamos, ir vamos capturar esse rapaz aí. Vamos... Danilo, Danilo, por que você parou o carro? Por que vocês estão parados? Bom, a, isso? Gente, é, a gente estacionou o carro porque a gente vai fazer uma armadilha. Porque vai que o rapaz que faz as pessoas desaparecer vai passar aqui com o carro dele. E a gente vai fazer uma armadilha para o pneu dele, do carro dele sair. E a gente vai conseguir capturar ele e levar ele de volta para prisão. É é uma Isso, excelente é. ideia. É uma excelente ideia. Então Nossa lente ideia. Então, nossa lente uma ideia. armadilha. Você Bora. Vai... Olha, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar um negócio aqui. Você vai pegar algum, alguma coisa pra furar o pneu do carro. E você vai botar no chão. E você vai botar na rua certa pro... Porque o carro dele vai passar por aqui. Aí se ele acertar na tua armadilha o pneu dele vai... Ficar murcho e vai furar Então A gente vai conseguir capturar ele Tá bom? É isso, é Agora vamos se esconder e é só esperar desaparecer. Acho que ele tá com um, com um macacão com a cor azul, então deve ser o, o pai dele, daquele rapaz que faz a, a gente desaparecer. Vamos lá capturar ele, bora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, Aham, então era você, né? Eu não sou eu, eu sou Tô com a mesma roupa. Eu sou, eu sou irmão. Irmão? É o que veremos. Vamos, vamos pra delega Vamos pra delegacia. Venha, vamos. Bom, é, Eu vou buscar aqui o negócio e já volto. Espera aí. Ah, amor, ah, senhor, você é infelizmente vai ter que ser preso porque você. Porque você tá se disfarçando. Não adianta tentar. Tentar tentar se assim, dessapar de outra pessoa Ó, ó, tá? Ó, vai ser preso, ó Vem, vem, toma Vai, vamos Vamos é. Vamos Vamos, isso, vem, me segue Me segue, vamos Vamos Você tá preso nome da lei Bom, bom, bom, policial. É, a gente não conseguiu capturar o cara, então vamos visitar essa casa. Sim, é Tomara que a gente não seja de desaparecido, né? Então vamos lá, eu vou procurar alguma coisa. Ah! Policial, policial, policial, vem, vem pra cá agora, vem pra cozinha, vem pra cozinha. Ah. Consegui pegar os poderes. Ah, tudo. Meu Deus, o rapaz que faz a galera desaparecer, ele deixou os poderes bem aqui, ó. Eu tô com o balde dele, aqui. Os poderes... Tu, tam... muito tu também... Tu também tá com os poderes dele. Calma, tem um papel aqui. Calma, tem um papel aqui, ó. Aqui, ó. Na, na gaveta. Calma. Eu vou ler. Bebe. Olá. O meu maior sonho desse mundo é fazer o um mundo... Fazer o um mundo solitário. Vou fazer... Calma. É que eu não entendo o que ele tá escrevendo Mano, ele escreve um pouquinho ruim, mas tá Nossa, ele escreve tudo errado, escreve. Tá, vou entender o que ele tá falando Pera aí Olá Hoje Calma É o que que ele disse? Pera Olá Bom Eu vou fazer a cidade do Bronco Raven ser a, mais, a cidade mais solitária do mundo Se alguém entrar Se alguém entrar nessa cidade, ela vai ser desaparecida eu vou fazer essa cidade virar a mais solitária do mundo. Pera assinado. Aí, pera aí, pera aí, pera aí. A, assinado. Assim coisa. Calma, assinado Rodrigo. Assinado. É, pera. Assinado. Rodrigo. Pai do Roberto. Rodrigo? Pai do Roberto. Quem é esse Roberto? Não sei. E, e será que é aquele cara lá? O pai do filho? Vamos ver. Acho que é assim que começa a casa. É... Peraí, peraí, peraí. Calma, eu me lembro muito bem. Eu me lembro muito bem, XP. Essa casa é é do filho do do do, do é do filho do Rodrigo. Sim. E a casa do Rodrigo é aquela fazenda vermelha. Vamos lá. Sim. A casa do Rodrigo é lá na Fazenda Vermelha. Então a gente tá na casa do filho dele. Entra no carro, policial. Vamos. Vamos sair daqui. É, o policial tá ligado. Tá na parede. Vamos. Tá ó, peraí, me... Vamos colocar aqui. Vamos lá. Então, gente, então a gente vai na é Fazenda Vamos na Fazenda Vermelha. Chegamos. Vamos ver o que tem lá dentro. Vamos. Tá, por enquanto que a gente vai procurar algumas coisas aqui. Sim. Olha Sim. o que eu achei! Mais um papel. Mais um papel. Oi. Bom. Como, o, como aqui nessa cidade do Bronco Raven tá com 90... É, tá com 90? Não. Como aqui na. Oi. Como aqui nessa cidade do Bronxhaven, é, as pessoas estão desaparecendo. Agora está com 96 pessoas. A cidade está quase solitária. Eu decidi. Eu, eu decidi. Calma. Eu decidi. É, eu decidi. Calma. O que ele está dizendo? Eu decidi mudar. É, lugar. Ele tá, tá com três pontos no final Calma Calma Ah, é sujeira Eu decidi me esconder Para pro, os policiais Não conseguirem me capturar Assinado Roberto Filho do Rodrigo Mas Ele se escondeu esse... Roberto se escondeu em algum lugar, mano. Não, cara. A gente vai ter que caçar ele. É. É verdade. Eu tô sentindo um cheiro muito forte na alta casa. Tipo, eu vou sentir cheiro. É, é. Eu tô sentindo o cheiro dele. Eu tô sentindo o cheiro dele. Com dano na mata? É. Meu Deus. E, e, e... Olha, vamos pra. <risos> eu vou procurar... Eu vou procurar em outro lugar, ver se ele tá lá. E você procura lá na colheita da fazenda. Tá, boa. Onde vocês estão? Cadê o outro policial? Tá aqui. Oh, acho que é... Hum... É. Um livro? Achou! Boa, boa, boa, boa. Captura ele, captura ele. Boa, boa, boa, boa, boa. Boa. Tô indo, tô indo, tô indo. O bom é que ele tá sem nenhum poderes. Ele não vai conseguir escapar daí. Ele tá sem poderes. Ele tá sem poderes. Leva ele no carro. Tá, peraí. Venha, menino. Foda-se, Venha. Você entra no carro agora. Achei, achei vocês. Achei vocês. Vai, pega ele, pega ele. Que ele tá sem poderes de ficar é, é, fazendo um os outros aparecer. É, pega ele. Isso. Aí não tem como pegar ele não, que tá com a bicicleta, né? Ah, eu tenho como sim. Eu vou entrar aí no carro, tá? Vou te esperar bem aqui. E se entra dentro do carro, ô. Sei lá. Vixe do mal. Ai, finalmente a gente conseguiu capturar ele. Já vou bater um papo com ele. E aí? Como que você usa seus poderes? Não vou falar aqui. Não precisa meter o papo, que ele não quer conversa. Então vamos. Então você vai ter que prender ele. E sabe o que eu tô Você sabia que eu sei que dessas coisas? Como se pais? Eu já te. É muito bem. bem, por falar na verdade, o nome desse filho, desse rapaz aí que tá fazendo a galera desaparecer. O nome dele é Roberto. Não, falando a verdade. O nome é dele Robert. é. O nome dele é Roberto. Ele tem 34 anos e ele fez a cidade do Bronck Raven quase virar mais solidária. Então você vai ficar preso. Venha. Venha. E acompanhe. Acompanha Vai Vai logo Você não tem como escapar, venha Você vai ter que vir, hein é, uma não pra ali, mas... Aí, entre Chega de gracinha Isso aqui é coisa séria Oxi Finalmente é esse aqui, seu <risos> aqui, a ai, gente tá ai. com seus poderes, hein Jogar esse balde no chão, Vamos quebrar o feitiço deles. Olha, eu ouvi falar que o outro policial ele disse que conseguiu pegar os poderes e ele guardou nessa gavetinha aqui. Eu vou pegar. Eu vou quebrar em um, em dois, em três e. Quebrei o feitiço. Eu também vou quebrar. Isso! Isso, vencemos. Agora sim, mano. Eu, eu, eu, eu. Meu Deus, a gente venceu. Agora sim as pessoas estão voltando a aparecer. Uh, acho que eu vou assistir um pouquinho de TV, né? Pra ver algo de bom, uma notícia boa. Então eu vou assistir um pouquinho de televisão. Boa noite Estamos, Sejam bem-vindos a mais um programa Notícias Blogs. E eu tenho uma boa notícia pra dar pra vocês Obviamente Pra quem nunca ouviu falar Dessas duas pessoas aqui Ou já ouviu falar Que é o, que é o Roberto e o Rodrigo Pra quem nunca ouviu falar O Roberto é o pai É o pai daquela, Daquele rapaz aí Que faz as pessoas desaparecerem E o Rodrigo é o filho dele então, temos uma notícia boa pra dar pra vocês, porque, obviamente, o Rodrigo deixou os poderes dele lá na casa, e os policiais conseguiram pegar os poderes dele, e o Roberto deixou os poderes dele também na fazenda. Obviamente, ele deixou os poderes dele também na... como podemos dizer? Também na fazenda. Não vou falar, na verdade, não foi na fazenda, mas sim foi... É... Não, foi na colheita, pra falar a verdade. Foi na colheita e os dois foram presos, condenados para sempre. E, obviamente, o mundo vai. Obviamente, é, um, aqui na cidade do Bronckhaven, o mundo vai voltar a ser como era antes, vai voltar ao normal e as pessoas vão aparecer de, de volta porque os poderes, os feitiços e os poderes deles, do, que, ele, que o Roberto e o Rodrigo criaram, já foram quebrados. Então. Os, as pessoas vão aparecerem de volta na cidade do Haven e, e ela nunca mais vai ser E é isso Bom dia a todos Então, é, essa cidade, é, aqui é a cidade de Haven, Sempre foi amaldiçoada por esses caras Então se esse feitiço que é Vai libertar todo mundo é, desta cidade que está nessa prisão é, nesse feitiço por muito e muito tempo. Então é, isso aí é um ótimo exemplo de como é, os heróis podem libertar o poder de como destruir o mundo. Então esses heróis conseguiram é, libertar o feitiço e agora o mundo está salvo. É, não. Nós não temos algumas fotos para mostrar que eles foram porque nós estamos, não estávamos. Nós temos certos de, de, de, de quando ele estava na prisão. Ele tentou, e o meu pai tentou usar o Dai de uma noite de vou Devia aguardar de acordo. Então, gente, esse filho de Jorge, ele fez todo mundo desaparecer e desaparecer. E, e a gente não está gostando disso, ele está fazendo isso com nós. E, e né, gente, ele está é me contado. ele está fechando todas, todas, todas as portas, as, as piscinas, topa a casa, está, e bota segurança, bota qualquer coisa. Então, só foi isso, né? Isso mesmo, pessoal. Agora, uh, é com você, XP tá assistindo eu aqui de fora então, meu nome é XB Games e gente, é, eu tô aqui na cidade porque ele já mora aqui já é muito tempo, ó, muito tempo e já vem rolando muita magias. antigamente quando eu morava em 1900, o quê? o que é, tinha um bruxo que se chamava Shilou Shilou, sei lá o que eu não sei o nome dele e ele veio aqui e colocou o um feitiço nesse cara aí Pra ele ficar fazendo magias negra, tipo negra. Eu sei disso porque eu morava muito tempo aqui e as pessoas falaram muito dele. E ele aparecia na casa de pessoas pra, pra assustar é, algumas pessoas. Ele, ele se dividia de roxo, chapéu meio roxo de bruxo e uma cara meio assustadora. E é isso. Tá, muito obrigado, XP. Então foi isso o Jornal de hoje, é isso, falou. Meu Deus, agora sim, a cidade está voltando ao normal, que maravilha, meu Deus, as pessoas estão aparecendo de volta, o feitiço foi quebrado, o poder foi quebrado, meu Deus, agora sim a cidade vai voltar a ser como era antes, meu, meu Deus do céu, eu estou muito feliz. Opa, pera aí, acabei de chegar vou ver as notícias da noite, porque... Ah, eu quero ver. Meu Deus! Meu Deus! Acabei de perceber, o feitiço acabou. Porque Heaven está salva depois de muitos meses de maldição. Gente, eu vou sair aqui de casa e já volto, ok? okay. Falou, já volto. Okay. Só vou pegar um negócio. Ok, eu acabei de chegar nesse funeral. E pera, o caixão tá completamente vazio. E tem uma foto que parece bem familiar. Essa foto no fundo tem uma casa abandonada no fundo. Então, será que deve ser o pai do Rodrigo? Obviamente. É, acho que... Agora, entendi tudo. O, o pai deu o poder. O, o Leandro deu o poder pro seu filho. Pro, pro seu filho, que é o... Como é que diz? Roberto, Rodrigo, não sei. Que eles têm o mesmo nome... Tipo, mesmo a letra do início, ele me dá confusão. Ele deu o mesmo poder do filho. E o filho, que é o pai, deu o mesmo poder pro filho dele. E é por isso. Nossa! Mas pelo menos tudo acabou bem, né? É, os poderes, os feitiços já foram quebrados, então... Eu vou ter que sair daqui que... e eu vou ter que pegar essa foto. E... Não, eu vou deixar ele aqui Essa foto, mano Agora tudo faz sentido Como que tudo faz sentido? Acho que eu vou ir embora daqui Obviamente, eu vou ter que ir embora daqui Porque Sei lá, que essa história aqui Que faz tudo sentido, tá me dando medo Então eu vou ter que ir embora daqui Cheguei, eu fui pro funeral e voltei e eu vou ter que falar uma notícia aqui pra vocês. Então, fui lá pro funeral e eu, a, o caixão tava completamente vazio e tava com pouca gente lá, o funeral tava quase flopado e, obviamente, um, quando o funeral... É, não, o caixão tava totalmente vazio e eu vi... O que me chamou a atenção é que eu vi uma foto dentro dele. Que era a foto do rapaz, só que no fundo é bem familiar. Tinha uma casa abandonada no fundo. E, eu disse, e o nome dele, dessa foto do rapaz, era, o nome dele era Leandro. E e agora tudo faz sentido. Ele deu os poderes pro rapaz do macacão azul. E o do macacão azul deu os poderes para ele, pro filho dele. Aí pronto começou essas bagaça aí de é, poder tal tal tal desaparecimento aí o bom que e, o bom que esse feitiço já acabou é, eu consegui capturar e quebrar e, e fizemos a cidade né do Bronck Raven voltar de, ao normal e é isso cara é muito sinistro legal legal tá o bom que acabou bem né então é isso é, já são 10 horas da noite, então eu vou ter que ir pra cama, é, pra cama dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom dia, pessoal. Bom, vocês querem o que no café da manhã? Eu quero pizza. Tá bom. Toma. Aqui um pedacinho de pizza pro Yototoso. E. Você quer pizza? Está. Toma. Uma pro Ringo também. É... Bem, pessoal, hoje temos uma visitante aqui. Pra... É... O nome dela é... é a minha amiga minha, o nome dela é Adriana. Tá hum. Olá. Vamos comer Ai ai ajuda. Sim, Sim tá Ok Pera, parece que, é, que tem alguém batendo na porta Eu vou ver quem é, tá? Já volto Olá, quem é? Oi, bom dia. Parabéns. Você acaba de ganhar 100 bilhões de reais por visitar uma casa abandonada e um pouco perigosa. Toma aqui o seu dinheiro. Sério? Muito obrigado. Toma aqui o seu dinheiro. Sério? Muito obrigado. De nada. Meu Deus! Gente, é a gente ganhou 100 bilhões de reais por eu ter visitado a casa abandonada. É, é, é. Sério? Sério? Estamos é ricos? Que é dia, Merece. Vem. Agora a gente vai poder fazer tudo que a gente quiser, ajudar tá milionário. Isso. Conseguimos, conseguimos cumprir o desafio, pessoal. Oh não! Não acredito nisso! Não acredito que eu fui preso! Não era pra ter deixado os meus poderes em casa! Era pra trazer pra, pra, pra cá! Não acredito! Não acredito! Agora os meus poderesinhos já eram! Oh, não, amor! Não, eu devia ser preso, eu não devia ser preso. Eu devia estar lá, mato nessa cidade e meu mundo inteiro. Não, meu plano deu tudo errado! Nossa, Arthur, que bom que você chegou aqui na minha festa! Você apareceu de volta? Nossa, até o, o Gustavo. Até o, o, o. Sim, todo mundo voltou. O rapaz, rapaz da, da padaria. É, <risos> tô de volta. Nós fomos salvados pela. A gente foi salvados pela polícia. Vamos comemorar vamos, um minutinho. Vamos comemorar! Uhul! Ô <risos> Arthur, eu tenho uma boa notícia pra dar pra você. É. Eu tenho uma boa notícia pra dar pra todos vocês. A gente ganhou 100 bilhões de reais! Uh! Uh! Desafio cumprido com eu tava... sucesso, mano. Agora eu vou comprar um celular novo. Agora sim, eu vou Agora comprar, sim, eu vou comprar uma casa nova.